XD e hoje eu estou aqui com meu irmão Fala galerinha Então tá Pessoal, hoje Tem coisa ligada É, essa musiquinha Que você tá dançando aí Olha só yeah. <risos> Legal né Dan? Ok, e hoje Olha só gente, nosso time tá ganhando time Nós temos. Que que eu ganhei? Gente, nosso time tá ganhando. A gente tem 48 Dênis, pontos. Não uhum. É, olha só. Tem até coração de fogo um coração de Quer dizer, o nosso é esse daqui, né? Que eu, eu e o Dani torcemos pro time do fogo. E que tá ganhando, Dênis, né? Olha que, que eu vou A gente dar. tem tá que um que ponto na dar. frente do olha time que do Olha o que raio. eu vou dar. Cadê o Dani, gente? Nem sei onde é que foi para aqui. Ali! Ali. Então, gente, então vamos lá, Dani. Olha. Pera. Vamos nessa. Pera, deixa eu só pegar. Gente, eu vou... Você sabe o que, que eu vou fazer? Entrei dentro da casa. Será que eu Agora tá... essa casa é minha. Tá Uou, Dani! Quem? Eu pulei um o tom. Oh, Fiquei na oh, plataforma. Fiquei é na casa. Não tem nada Não Sim Aí pulou ali não, não, não, não Ai, não, não consegui Ok, então já vendo aqui. Ai, ai, não deu Legal E Dani Dani, entra nesse portal aqui Por quê? Nesse portal, pra gente ir lá no... Gente, olha o meu pet, ele tá com óculos e uma toca de jantar. Aqui, ó, lembra desse desafio? Então, Dani, eu te desafio a entrar nesse jogo, bora lá. Nossa, Dani! Entra lá no portal, gente, Dani. Eu voei, eu voei muito esperar. alto. Dani, então eu tô te desafiando naquele parkour ali, né, Dani? Vamos te esperar. Você já entrou? Não. Entrei com o meu pai. Então vamos. Vamos lá. E já hein? tá de manhã que legal. Ó, então vamos entrar. Já entrei. Uhul! Vamos lá. Tantitã tante. Deixa a mãe dar uma coisa, James pra você. Uma coisa que você vai adorar. Olha aqui. Oh, oh, oh. Não, não é esse coração não É esse aqui, ó Ah, Dani já, já começou Tá, é uma casa, casa, casa Achei já uma casa Nossa, Dani Você é muito sortudo, você já começou aí. ir vai, vai, Eu vou sair correndo Cocô! atrás do cara. É um cocôzinho Credo Que novo Eu tinha te... 5, 4, 3, 2. Não! Tu Eu caí, a Dani ficou lá em cima, gente. De oração. É de oração. É ok. Achei assim, o sol. Eu achei o sol. Ai, ah, gente, vou cair de novo! Nossa, não! Quero. Gente, não acredito! O Dani vai vencer. Não, não posso deixar o Dani vencer. <risos> o Dani também caiu, gente. E Dani tava perdendo tempo, viu? É uma casa. Fiquei aqui na casa. Fiquei na casa. Também. Uh, já você viu. Coração. Estamos do mesmo lado, né, gente? Ah, vou cair? Vai não! Cair. Ou será que... Não, não. <risos> gente, não! Toda vez. Você também vai cair, você vai ver! <risos> vou nada! Vai! <risos> solvete! Solvete, solvete, solvete! Que, que, que, que. Solvete! Nossa, gente! Cai, cai, cai, vai, cai, cai, cai, cai, Gente, o Dani tá muito na minha frente! É, Cair. não, eu caí. Coitado, gente! É unicórnio! Ah, é, tá, unicórnio. Onde está? Aqui. É, unicórnio! É. Uh, unicórnio! Nossa, eu saí rolando. Ah, tá. Eu coletei 400 moedinhas. Nossa, Deus, eu desprezo o que Agora vamos de novo, Dani, que essa corrida. Gente, é muito legal. Eu estou dançando. Uhul! Dançando, dançando. Dançando, dançando. Dani, Dan, olha aqui. Olha Dan, aqui o que snope. eu vou mandar. Mandei hum. coração. Que yeah. é? <risos> Vai começar. Já começou, já começou, já começou. Já começou. Vamos yeah. Ui, eu tô correndo. Nossa, eu um taki que comigo Quem vai no ar Tchu Esse hopon. esse Gente! caiu, galera. <risos> Uma vantagem pra gente É corre Ele corre, ele corre Ah, Dois... cai. ah não, também, também... caí Cai lá não. não Só porque eu queria ficar lá em cima Eu tô te seguindo Que ruindade Meu Dinis, me espera Nossa Cocôzinho, cocôzinho, cozinha. Sete, oito, nove, três. Um... Aqui, ah, já tô no cocôzinho. Ah, não, gente, o Dani caiu de novo. Gente, eu tô quase lá. Agora aquele é do Homem-Aranha. Sete. É, né? Símbolo Do Homem-Aranha. Não! Achei o sol. Eu do Gente! Ok, né? Bicho. Dani tá muito lá em cima. Mas eu saí correndo. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Ganhei! Ah. Quanto você ganhou? 400 também. Eu vou de novo, gente. Eu vou de novo. Eu tenho que conseguir ir ficar lá em cima. Tem que conseguir ficar lá em cima, gente. Okay. Yeah, yeah, yeah. Eu vou ganhar! Yeah, yeah. Eu vou ganhar! Nossa, tá comigo! Mas eu Não. vou ganhar! Tá mais daqui! Tá mais aqui! Toma esse daqui! <risos> Eu não posso te esperar, tem que cair pra trás, Ai, cair, nossa, ah, cair, gente, viu? Abacaxi, okay. Abacaxi, como é que abacaxi. tem? Abacaxi, como Abacaxi, como é que tem? Abacaxi, Abacaxi, onde? onde? que tem abacaxi? Achei. Onde é que tem abacaxi? Ah, fala sério, eu caí. Ok, mas Coração. eu não vou dar de chão. Coração, vai, vai, vai, vai. Ele tá na minha frente, gente. Mas eu não vou deixar ficar na minha frente, não. Ah, não acredito! Ih, perdeu. Mas eu ainda tá aqui em cima. Achei. Oi, gente. A corrente fica no ar. Tudo bem. Pizza, pizza. Gente do céu Fiquei na papilha Não caiu Eu vou mais jogar Não vou mais jogar Eu eu vou vencer aqui vai Nossa Deus Pera um parkour que nojo, que nojo. Gente, eu o Gente, deve estar tá atrás de mim. Ai, cadê o cuco? Ai, cuco. Eu achei a voz. Nunca fiquei feliz. Eu achei a voz. Vai. Eu vou ficar aqui. Não, não, não, não. não, não. Aqui tem. Aqui também tem. Vai, vai, vai, vai. vai. Aí. Ah! e dois é minha e um shampoo ela... eu vou de novo eu tenho um shampoo. eu vou de novo <risos> gente cadê minha mochila não. Dani você tá com mochila não eu gente só tenho... a o de... minha mochila sumiu será que eu vou ter que sair daqui aí ela volta gente a minha mochilinha Achou. sumiu ah, não gente o que será que aconteceu deu um bug bugou gente eu ia pegar minha moto mas tudo bem eu vou vir aqui olha uma competição oi tu pizza aqui pizza aqui que? Achei pizza de novo! Eu não sei onde é que eu tenho que ir a ah, já era, galera. Mandei o um cocô. <risos> Vamos lá, ainda dá. Passei. Ah, tá. Agora eu tenho aqui que ir tem, ali. Será que tem como eu pegar aqui? tem muita pizza vamos lá peguei pegue impulso Acho que aqui tem aqui aí depois tem que aqui, aqui aí depois Ele tem que aqui, aqui pode. depois é tem que aqui achei um ali depois vixe gente aqui. Tem pulso. Ai, vai durar pouco tempo. Ai, gente, eu tenho poucos é minutos. Ai, gente. Sobe. Ah, acabou o tempo. Ok, vamos de novo então.